Fala, família TW, tudo bem? Hoje vamos para a aula 2. Vamos falar sobre gestão de risco no setup. Tá? setup. É, hoje eu vim para tirar algumas dúvidas, né? algumas dúvidas que são muito normais. Né? Por exemplo, o que é um setup vencedor? É, deixa eu dar outro exemplo. Como construir um setup vencedor, por exemplo, né, como construir esse setup vencedor, como construir um setup vencedor e quais as suas métricas, né, usadas nele, por exemplo. Só que primeiro nós temos quebrar algumas objeções que são criadas por traders iniciantes. É, muitos traders iniciantes, iniciantes, é, costumam sempre buscar Setups, né, ou modelos operacionais focado em que, galera? Focado em, exatamente, nível de acerto. Então, para muitos, infelizmente, o setup, ele tem um nível de acerto alto, isso para eles, assim, entre aspas, já é uma garantia de, de resultado. Então, eu vejo no, muito no YouTube, por exemplo, é a galera falando bem assim, é, setup santo grau, pronto, setup santo grau, 90% de acerto, todo mundo clica, todo mundo clica para ver o vídeo. Então, essa galera tá com essas, essas coisas presas na cabeça, ainda essas, essas informações falsas na mente, que são presas, é, que a taxa de acerto, é o importante, entendeu? A galera tá muito nisso. Eles têm até noção de gerenciamento de risco, mas eles se deixam influenciar por qualquer coisinha, né? Então, é aquele famoso, né? Famoso do YouTube, Santo Graal, né? É aquele trader iniciante que tá afim de encontrar um setup de 90% a 100% de acerto. Isso é um erro. Mas a pergunta que não se cala, mas será que ter um nível de acerto? Deixa eu corrigir aqui. Mas será que ter um nível de acerto é ga garantia de sucesso, galera? Sucesso nos trades? Essa é a pergunta que eu faço para você que está. que está tá me assistindo agora, né? Muito provável que esteja me assistindo. Essa é a pergunta que eu faço para você. É ou não é garantia? Eu vou dar a resposta para você. Não. Tem que ser um não muito grande, sabe? Sabe aquele não de grito? Eu botei tipo um, um caps lock, já para que você entenda esse não como se fosse um grito. Não, tipo, eu não vou gritar aqui, óbvio. Mas eu falo assim, é como se fosse um grito. E você tem que entender isso como um grito, como um grande não. Entendeu? Mas tem aquela pergunta que não pode se calar. Então, qual é, né? E aí, Jonathan? Então, qual é as vari, variar, variáveis que definem um modelo de setup lucrativo no médio-longo prazo? Né? Então, qual é essas variáveis? Não é muito difícil falar sobre elas, mas... Só arrumar aqui, tá? Para ficar um pouquinho mais é, arrumadinho. Pronto. Tudo aqui no ao vivo, tá, galera? Sem sem muita sem muita besteirinha. Primeira variável para você é uma variável que é necessária, tá? Sem ela você não consegue saber se seu setup é lucrativo ou não, tá? Lembre-se disso. A primeira, que eu acredito que muitos já saibam, é o nível de acerto. De acerto. Aí vem aquela pergunta na mente, né? Qual a porcentagem ideal? A pergunta que muitos vão fazer. Ah, Jonathan, então, qual a porcentagem ideal? Já que você mesmo falou que 90%, 99% é, é algo da nossa, entre aspas, claro, né? mente, né? Que é o que eu digo assim, é, é tipo, gente, é real, é real. Tem muito iniciante aí que na cabeça dele, gente, não me pergunte por quê, mas na cabeça dele, é, como é que eu posso explicar? É, tipo assim, na cabeça dele, 99% é o melhor, é o melhor que tem, né? Vamos supor, vamos supor assim, gente, não, não, não sou o dono da verdade, mas vamos supor. Tá? então vou botar aqui de green né só para seguir uma, uma lógica aqui é, qual é a outra métrica payoff que coisa mais legal que payoff galera payoff pay positivo galera eu eu sou fã gente eu sou fã mesmo então a outra métrica é o payoff tá então muitos vão me perguntar qual é o ideal né eu vou responder um pouco mais abaixo né? qual é o ideal qual o ideal, né? A pergunta certa é essa. Qual o ideal, né? Qual o ideal? Qual, qual o número ideal de payoff? Que payoff, gente, é um, é um cálculozinho que tem que ser feito. Tá? Eu vou explicar mais abaixo. E a outra métrica, que é a terceira, que eu, que eu considero que são as mais importantes, que é, que é através dessas três que você consegue é, saber se esse setup ele vai ser lucrativo ou não no médio e longo prazo, que é a famosa Expectativa matemática. Muitos aqui já sabem o que é isso, mas poucos é, levam isso a sério e trazem isso para um. Como é que eu posso explicar? Criam um modelo de raciocínio, um, criam um modelo operacional que tem um raciocínio voltado a isso. Infelizmente. Infelizmente. Né? Então, quando nós falamos aqui de. Perdão, galera taxa de acerto, lembrando que esse conteúdo eu vou, eu vou enviar para vocês, né, é, eu tô fazendo aqui, mas do jeito que tá aqui eu vou enviar para vocês talvez eu mude alguma coisinha, mas é importante vocês terem vocês ter tanto a aula em escrita quanto em vídeo, né, eu aqui explicando, e possivelmente em uma live eu poder detalhar mais sobre isso futuramente tá? É, Jonathan, a taxa de acerto como tem pessoas que é iniciante e vai me fazer essa pergunta, como que eu calculo? Gente, é, o cálculo ele é bem simples, muito simples mesmo, muito simples mesmo, é, normalmente é assim ó, nível de acerto, vou até botar aqui, nível de acerto igual a número de operações lucrativas, ações lucrativas, tá? Vamos usar um pouco da criatividade aqui agora. Dividido. Dividido. Olha o cara é craque, mano. Nossa. Eita, agora, agora eu caguei aqui. Só um minuto, galera. Só um minuto. Erros técnicos. Puxa, não, não vai não. Pronto. Dividido pelo número total de operações. Vou botar aqui em cat Lock. Número total de operações. Então, o nível de acerto é isso, galera. Mais para baixo. Aqui, ó. Vocês vão entender agora. Vocês vão entender como o cara é mestre. no que faz, ó. Ô, oh, louco, meu. O cara é muito bom, mano. O cara é muito bom. Então, essa é a fórmula que você vai usar. O nível de acerto é o número de operações lucrativas dividido pelo número de operações total. Tá? Né? É muito básico muito básico muito básico tá o cálculo ó, o cálculo do nível de acerto é muito simples galera é dado a partir da verificação da quantidade de operações com lucro em relação prestem atenção em relação ao número Total de operações. Deixa eu separar aqui, né? Para escrever certinho. E eu vou explicar um pouco para vocês. Por exemplo, se a cada 10 operações, 7 foram encerradas no lucro e 3 foram encerradas com prejuízo, o nível de acerto é quanto, galera? Acerto é de... Quem já é bonzinho aí, já calcula na mente, já sabe, né? 70%, né? Ou seja, deixa eu dar um Ctrl-C aqui. Ou seja, 7 dividido por 10 vai dar o 0,70 ali, que vai dar os 70% ali, né? Quando você transforma em porcentagem então tá aqui um exemplo claro que um pouco mais abaixo a gente vai é, detalhar sobre isso né mas para não atrapalhar eu vou só coisa aqui tá só coisa aqui pronto Jonathan não, deixa, isso aqui é muito importante lembrando que olha nível de acerto taxa de acerto é a mesma coisa tá mesma coisa mesma coisa, mesma coisa. Mas só, deixa eu só, gente. Eu sou, sou um pouco detalhista. Deixa eu só deixar por isso aqui. Pô, vamos lá, pra cá agora. Tandam, vamos pra frente, calma galera, não me xinga. Mas eu tenho que deixar aqui o conteúdo bem, bem fácil para que a mente de vocês é, raciocine 10% a mais. Por exemplo, eu tô, vocês já são inteligentes. Então, eu detalhando, faz com que vocês sejam 10% a mais inteligentes, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. É, a outra coisa, como eu expliquei aqui acima, é o payoff, né? Muitos que estão vendo essa aula não sabem o que é payoff. Então, vai eu explicar referente e também ensinar como é que faz o cálculo. Payoff, gente... Nada mais, nada menos do que a média aritmética. Por que eu vou botar assim, aritmética? Porque vai ter gente que vai encher o saco. Ah, John, tem que botar média aritmética. Tá. Das operações com prejuízo. Prejuízo. Então, payoff é igual a média aritmética das operações, Certo. dividido pela média aritmética das operações com prejuízo, perdão, com lucro, perdão, com lucro dividido pela média das operações com prejuízo. Então, deixa eu, vocês sabem que eu sou mestre aqui no Notion, né, que é um aplicativo muito bom. Entenderam a formulazinha como funciona? Como, Jonathan, como eu calculo o payoff? Você vai pegar a sua média de lucro e dividir pela sua média de perda. Então, você já vai ter ali uma relação de payoff, certo? É... Payoff, gente, payoff, vou botar maiúsculo, tá? E vou botar aqui também negrito, não, vou botar agora não. Boto, boto, vou botar agora para ficar bonitinho. Payoff, ainda vou botar verdinho aqui para vocês raciocinar melhor. Off. é, então tem que falar da forma na, é, mais didática possível, né? É a relação da média dos ganhos por operação sobre a média das perdas por operação. Tá muito óbvio isso aqui, né? Então eu venho com o famoso é, Ou seja... <risos> ou seja, só deixar aqui arrumadinho. Se a sua média de ganhos por cada operação é de R$ reais, então é aí que a gente faz aqui o média de ganhos por cada operação é de R$ reais e a sua média de perdas por cada operação é de 25 reais, vamos, vamos botar 25, de 25 reais, então a gente vai fazer um cálculo aqui para você calcular rapidinho, quando você tiver aí sem fazer nada de boa, para que tu já tenha prática, para que seja rápido para você, porque é importante galera, tem gente que vai falar, ah Jonathan não, porque tem, tem gente que Começa no mercado financeiro, mas eles já começam ap aprendendo errado. Eles não, eles não aprendem os básicos. Eles querem começar do avançado para o básico. Então, eu, não, eu, não, eu nunca aprendi assim, enquanto eu estudava no colégio. Eu sempre ia do básico ao avançado. Isso, ia me, dar, isso me dava um, uma vantagem enorme em relação aos outros alunos. Tá? Então, o que, é que você vai fazer? payoff famoso é igual a 50 dividido por 25. Ou seja, você vai pegar a média de lucros e dividir pela média de ganho e vai dar o seu payoff. Quanto é o payoff, galera? Exatamente, 2.0, certo? Esse aqui é o payoff, vamos deixar ele aqui verdinho, vamos deixar aqui também verdinho, uh, green, pronto. Esse aqui é o payoff, tá galera? Então, para calcular o payoff é bom, é importante... Saber se taxa de acerto é bom e é importante. Normalmente, as, as plataformas elas já te dão a taxa de acerto e algumas te dão o seu payoff, né? É, mas nem todas fazem isso. Mas eu acho importante você fazer na mão ou você ter uma planilhazinha. Eu não confio nos dados da plataforma. Eu prefiro eu fazer, porque eu tomo a responsabilidade sobre aquilo, certo? E a outra é a expectativa... Matemática. Gente, eu vou botar aqui de cor amarelo, que já tem o vermelho ali. Expectativa matemática. Expectativa matemática. E aí eu vou para a parte didática, né? que é a parte importante aqui do conteúdo que muitos querem saber. Né? É, como que calcula, Jonathan, a expectativa matemática? Então é assim, ó, expectativa matemática, expectativa ativa, tá, matemática, é igual ao seu nível de acerto, certo? Vezes o payoff, vezes o payoff, então, eita, gente, o que eu fiz aqui? Nível de acerto vezes o seu payoff, então, vou deixar aqui bem detalhadinho, tá? Nível de acerto, lembra o vermelhinho lá? Para que vocês tenham o melhor raciocínio. Expectativa matemática. Não, não vou botar aqui. Eu ia mudar a cor para você ver como eu sou detalhista. Eu já ia até mudar a cor aqui. Só que aí que tá. Aqui, vamos para a parte de criatividade, né? Dividido pelo quê, galera? Dividido. Eita. Tá, já, já, já eu arrumo isso aqui. Dividido pelo... 1 um menos o seu nível de acerto de novo. um pelo seu nível de acerto. Então, essa é a formulazinha e a gente vai fazer ali na prática. Tá? É, para quem gosta de detalhado, essa é a hora. Tá? Beleza? Aí vamos para a parte um pouco mais explicativa, né? A expectativa matemática, galera. Aqui, eita, foi o que eu fiz? A expectativa matemática, gente, a expectativa matemática apresenta o resultado esperado no, entre aspas, claro, né, futuro caso os dados repitam as médias dos resultados verificados no passado, ou seja Falando assim de forma bem resumida. Caso a gente continue, por exemplo, como naquele exemplo, 70% de acerto e a gente continue com 2% de ou oh, 2% não, 2 de payoff, futuramente, se esses dados continuarem, a gente vai continuar tendo lucro. A partir do momento que isso alterar, você já vai ter que calcular a expectativa novamente. Tá, galera? Tem que deixar isso, eu tenho que deixar isso bem claro para você. Porém, né, porém, todavia, né, porém, o nível de acerto, né, eu tenho que ser sincero para vocês, eu tenho que ser sincero. Porém, o nível de acerto, vou virar aqui, né, já tem um atalho assim na tecla, mas não tem, né, então a gente vai na prática mesmo. Porém, o nível de acerto, e o famoso, né, quem é o famoso? Quem é o famoso? Esse mesmo. E o famoso payoff. Estou melhorando, galera, nas aulas, hein? Só agradeço aí a todos. E o famoso payoff. Eles, é, eles são essenciais, galera essenciais para se calcular a expectativa matemática. Ou seja, sem, sem o payoff e nível de acerto, não, você não tem como calcular a expectativa matemática. Ou seja, para você saber a sua expectativa matemática, antes você já tem que saber o seu nível de acerto e seu payoff. Pronto, entenderam? Não há aquele que vier me dizer que não entendeu. Tá? Não vem aquele que não vier me dizer que não entendeu. Tá? E, e vocês vão entender isso aí na prática, no mercado ao vivo. Isso é o importante. Só saber a teoria não dá. Só saber a teoria não dá resultado. Não dá resultado financeiro, assim. É o que eu estou querendo dizer para vocês. Certo? É, deixa eu ver aqui. Vamos, vamos explicar um pouco. É, se o resultado, resultado final for superior a 1, quando você terminar esse cálculo, que é a expectativa matemática, vai ser o quê? O nível de acerto dividido... Por 1 é, um menos o nível de acerto vezes o payoff em referente ao resultado. Se esse resultado ele der acima de 1, um, é viável para continuar operando. Se der abaixo de 1, um, não. Tá, galera? Abaixo de 1, um, não. É um, tá, Não é 0,10, como eu já vi gente usando aí no YouTube, não. É 1. É um. Acima de 1 um é viável. Abaixo de 1 um não é viável. Certo? Então vamos deixar aqui bem explicado. Se o resultado resultado final for superior a 1 o modelo é viável ou seja né <risos> caso mantenha todas as médias e resultados semelhantes ao passado passado como eu expliquei para vocês ali é não adianta que tipo, hoje você tem 70% de acerto e dois de payoff se daqui a 10 dias você ter é, 40% de acerto e 5% de payoff, ou 40% de acerto e 1% de payoff, não significa que o resultado, ou que a que expectativa matemática é positiva. Você vai ter que fazer o cálculo tudo de novo, para você saber se está se tá indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Certo? Será que vocês me entenderam? É, vamos lá. É, caso mantenha todas as médias de resultado semelhante ao passado... O modelo, modelo será lucrativo, galera. Novamente. Ou seja, resultados passados não garantem lucros futuros. Isso eu acho que você já ouviu em um monte de lugar. Então, eu nem preciso ficar falando aqui. né Através dos resultados botados, agora vamos fazer uma interpretação dos dados. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. É, exemplo, né? Vamos puxar aqui por exemplo, né? É, de um total de 10 operações, 7 foram, foram, é, foi o que a gente explicou aqui na taxa de acerto, 7 foram fechadas com lucro e 3 com, preju com prejuízo. Ou seja, como a gente já calculou, o nível de acerto, a gente já calculou isso lá em cima, o nível de acerto, só um minuto, o nível de acerto das operações atingiu 70%. Então, você tem esses dados, tá? Então, vamos fazer um exemplo de como vai ser feito. É, você vai pegar 70, né, Dividido por 1 menos 70, vezes 2, certo? Isso aqui vai dar a expectativa matemática. Vai dar o valor de expectativa matemática. Inclusive, eu vou ensinar vocês como interpreta ela, tá, galera? Isso aqui tem que ser bem detalhado da expectativa de matemática. Eu sou um pouco. É, eu costumo simplificar as coisas, né? Na maioria das vezes. Então, nenhum cálculo desse, que não é lá esses cálculos todos, eu pegaria e farei o quê? 140 <risos> dividido por 69. Né? Porque, por exemplo, você tem 70 em cima, então é 70 vezes 2. 70 vezes 2 dá 140, dividido por 69. Por quê? Porque é 70, só que tem aquele ali, 1 menos 70. Né? Então, você vai ter 1 um positivo menos 70, então vai ficar menos 69. Né? Enfim, deixa eu ver aqui, deixa eu só matar essa dúvida aqui. É menos 69. É, vai é dar 2, uh, pronto que vai ser igual a esse aqui. Opa, peraí. Vai ser igual a isso aqui. Então, essa é a expectativa matemática. Certo? Ou seja, o payoff... Quem gosta de estudar está aqui, chama. ó, O payoff... Só a aqui, tá, galera? O payoff foi de 2, lembra? Foi de 2,02. 2,02. Né? Foi 2,2 ou 2,02? 2,02, galera. Não, o payoff foi de 2. Deixa eu olhar aqui. taxa de acerto, payoff foi. O payoff foi de 2, né? O payoff foi de 2. Um payoff superior a 1, um, significa que as operações vencedoras possuem uma média de lucro superior à média de prejuízo das operações perdedoras, né? Operações perdedoras. É... Levando em consideração no exemplo acima, ó, um exemplo acima, para cada um real, gente que a gente perde, para cada um R$1,00 de prejuízo nas operações perdedoras, as operações vencedoras entregam R$2,00 de lucro. Então, se você tem um, uma expectativa, ou você tem um payoff de 2, então você já está um passo à frente. né Só que tem gente que acha que só o payoff re resolve. Não, que eu tenho risco de retorno positivo. Ah, tem gente que acha que é só isso. Mas não é só isso, gente. Tem que, tem que, tem que bater os dados. E eu vou explicar aqui com você. É, de 2. Então, por fim, ah, expectativa matemática atingiu o índice de 2,02, que foi o cálculo que fizemos aqui. Vou até colocar ele aqui em negrito, negrito para vocês entenderem a referência, correto? 2,02. Esse resultado, gente, mostra... E para, o, para os resultados, entre aspas, lembra que eu botei lá em cima? Futuros, a expectativa é que para cada um real de prejuízo, um real de prejuízo, o modelo vai gerar 2,02 de lucro. Vou até neg deixar negrito aqui. De lucro, só que essa parte eu não preciso deixar negrito, deixa só aqui, de lucro. Sendo assim, sendo assim, o modelo é viável para se operar. Ou seja, é necessário sim usar a matemática ao seu favor. Certo? Deixa ver se deu algum erro aqui. É necessário sim usar a matemática ao seu favor. Entendeu, galera? Agora vamos, vamos explicar uma coisa. É. Né, o modelo é viável para se operar. É, e se ao contrário, né, galera? Contrário, tem que deixar esse, esse exemplo, né? Se ao contrário, o payoff, né? Vou botar aqui verde. Se ao contrário disso, o payoff virar, né? Se ao contrário, o payoff for muito baixo, muito baixo, para que o modelo seja lucrativo, expectativa matemática superior, não, eu vou botar superior mesmo, superior a um o nível de acerto precisa subir. Considerar, é, realmente. Então assim, se caso ocorra o contrário e o seu payoff não seja 2, por exemplo, pronto, eu tenho um 40% de acerto, o meu payoff é 2, um exemplo. Se esse payoff for para 1, um, você vai ter que aumentar essa taxa de acerto. Entendeu? Ou seja, quanto maior o payoff, mais tranquilo você pode ficar com a taxa de acerto, ou seja, ele pode ser um pouco mais baixo. Quanto melhor o payoff, isso te ajuda, mas quanto pior o payoff quanto mais baixo for, inclusive se ele estiver muito próximo do 1, aí a taxa de acerto ela tem que ser um pouco mais alta certo galera? Então vamos deixar aqui muito baixo, lucrativo vamos, vamos, vamos fazer aqui o o rec mental né, rec mental né, Para que você é, leve em consideração as referências tá certo é... Agora, né, como eu expliquei, em, contra, em contrapartida, mesmo tendo um nível de acerto, mesmo tendo um nível de acerto é, muito baixo, muito baixo, você tem a expectativa matemática ao seu favor, permitindo, entre aspas, que no futuro você tenha resultados. Você tenha resultados. Mas tem um detalhe, galera. Lembrem-se. É importante. Tá? Nível de acerto. Não garante e nem é referência para um setup vencedor, certo? Então assim, vocês têm que saber fazer o cálculo. Esse cálculo é importante. Eu vou dar uma planilha, óbvio, né, para te ajudar, né, a fazer esse cálculo um pouco mais rápido, né? Ou seja, você não precisa é, necessariamente, vamos dizer assim. É, ficar fazendo de mão em mão, apesar que são tudo muito simples, quem dizer que não é simples para mim é preguiçoso, isso aqui é muito simples me perdoem galera mas é muito, muito simples, então qualquer um consegue é, fazer na mão, certo? eu mesmo faço na calculadora, às vezes eu chego aqui ó, calculadora e vou fazendo aqui rapidinho tá? e vou fazendo aqui rapidinho não preciso da planilha mas a planilha é, eu não posso dizer que não vai é, ajudar, certo? E o quarto, necessariamente, né, é o seu trade system. O que é o trade system, galera? Exatamente, o seu operacional, tá? Portanto, quando for avaliar seu trade system, vou botar aqui entre aspas, né, e se eu vou botar purple aqui, né, que é roxo. Né. Quando for avaliar o seu trading system busque modelos que tenham uma expectativa matemática acima de 1. Estou repetindo novamente, pois só assim você terá consistência em, seu, em seus trades. Ou seja, se você tem um operacional que não tem expectativa matemática acima de 1, você não será consistente. Ponto. Isso é matematicamente explicado e eu já dei o detalhe ali acima, certo? Agora, após mostrarmos né, é, a matemática por trás dos resultados, é necessário que se faça algumas considerações. E considerações são essas: primeiro, a expectativa, expectativa matemática, reflete é apenas a um cálculo matemático. Ou seja, isso vai provar algo, porém, vai provar de, com os dados passados. Você tem que levar em consideração isso, não com dados futuros. Entendeu? Mas é através desses dados passados que você consegue projeções para os dados futuros. Certo, galera? É, outro ponto importante é que existem outros fatores que são importantes para o sucesso de um trader. Né? Vou explicar quais fatores são esses. Né? É, dentre eles, a gente pode achar que é o emocional, o né? psicológico da pessoa, né? ele é muito importante. Né? O outro é a gestão. Certo? essa gestão aí ela já vem aqui com mais informações né que é a gestão só um minutos achar aqui, gestão de quê né que é a gestão de risco tem tem mais de uma gestão não existe só uma gestão tá gente gestão de risco tem a gestão de trade né então na gestão de trade isso já envolve parciais é, break even e é, etc a outra gestão é, deixa eu ver aqui é gestão financeira pessoal sim tem gente que não sabe mas isso sim de sobre você no trade vamos supor que você tenha mil reais na conta e esteja operando com os mil reais e você entra em um uma semana de drawdown e você perde 300 reais Vamos supor que você tem o seu aluguel para pagar, que é 600 reais. Você vai continuar operando ou você vai pegar os 600 para pagar o aluguel? Uma pessoa inteligente vai pegar os 600 para pagar o aluguel, óbvio, né? Não vai continuar operando e perder os 600 ou arriscar os seus 600, né? Então, você é, separar um, um capital para você operar, um capital que seja confortável para você, ele é muito importante. Um capital que esteja com base nas suas condições financeiras. Tá? Eu sei que eu dei uma aula sobre capital necessário, sobre quanto custa um contrato, de, e dá uma sensação, às vezes, que você precisa de muito dinheiro, mas esqueçam isso, tá? Você não precisa de muito dinheiro para operar no mercado financeiro, mas você precisa de muito dinheiro, sim, para ficar seguro. E eu sou sincero em te falar isso, beleza? Então, reserva de emergência. Emergência é importante. <risos> Ainda vou botar aqui, é importante certo? É, outro fator, vamos ver outro fator aqui, perfil operacional. E o que a gente está fazendo agora, que é o quê? Gestão de risco no setup. Então, eu vou botar aqui, para não precisar falar o, o risco, né? Eu vou botar assim, gestão de setup. Então, são outros fatores que fazem com que o trade seja consistente, ou seja, nenhum cara que é consistente, ele tem esses fatores, tá? Ele tem uma gestão, pessoal, boa, ele tem uma gestão de trade ali boa, boa com base no operacional dele, né? Que é essa gestão no trade que faz com que a gestão do setup seja positiva. Ele tem uma gestão de risco também que faz com que a gestão financeira, pessoal, dele também seja positiva. Então assim, tudo tem, assim, uma certa similaridade, porém, eles têm que se complementarem, Tá, galera? É, e outro fator, deixa eu ver aqui, o 3.0, né, que é um fator importante também. Opa! É o É que esses fatores normalmente são provavelmente o principal motivo do sucesso ou como tudo na vida, né, em sucesso, nem sei se, se, existe essa, se existe essa palavra, né, mas eu vou meter aqui, em sucesso ao longo do tempo. Certo, galera? É, esse conteúdo eu vou passar para vocês, esse conteúdo eu falei sobre gestão de risco no setup, falei sobre taxa de acerto e como calcular, e um exemplo, falei sobre payoff, como calcular esse payoff, e um exemplo, falei sobre expectativa matemática, como calcular a expectativa matemática e um exemplo e alguns detalhes sobre isso, né? E falei sobre trade system, é, falei sobre fatores importantes, né? Que não é só entender sobre a gestão do setup e sobre o, a importância de você avaliar a expectativa matemática e, e de ela estar superior a 1 para que você possa operar. Ou seja, as informações têm que bater, gente. A parte estatística e a parte matemática para antes mesmo você ter um resultado. Lembrando que eu, isso aqui é um dado exemplo para seja um trader objetivo ou um trader subjetivo. Já falei em uma outra aula sobre isso. É, na próxima aula, próxima aula, vamos abordar um pouco sobre um dos principais fatores de sucesso na vida de um trader. Eu vou botar aqui até negrito. E vocês vão entender que fator é esse. Eu vou falar as partes mais importantes, gente, no meu curso. Eu vou falar partes que não são muito faladas em outros cursos, porque eu não quero ser igual à média dos cursos que tem por aí no mercado. Eu quero ser algo um pouco mais, que passe um conteúdo mais legítimo para vocês, que passe um conteúdo mais importante, que é o que faz a base de todo o tempo. Todo trader, né? Ou seja, se você, se um trader consistente, um cara muito bom, viver o meu curso, eu tenho certeza que ele vai entender que o que eu passo para vocês é a base: a base é do mercado financeiro, financeiro, especialmente aos que se dedicam, né? E se arriscam ao famoso day trade. E eu vou falar sobre o quê? O aspecto psicológico do trader assistente. Ok? Agradeço a todos que assistiram essa aula. Peço que vocês revejam essa aula mais e mais vezes. É importante você fixar isso na mente. Isso é a base. Isso é a base mesmo. Você não precisa de uma super calculadora, nem de um super cálculo na planilha. Mas às vezes na mente você conseguir entender isso quando alguém te mostrar no YouTube ou em qualquer coisa. Um cara postar um vídeo no YouTube, setup vencedor. Só de você chegar lá e você pegar os dados de estatística matemática e você já vai saber se o que aquele cara fala é baboseira ou se realmente tem fundamento. Beleza, galera? Inclusive, isso aqui é um filtro, né, para que você não caia em bobagens do mercado aí que tem aí no YouTube. Beleza? Agradeço a todos por essa aula. Tenha a todos um excelente curso.